Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho de atitude. Com certeza você já ouviu alguém se referindo a outras pessoas aí com a frase ela tem atitude, né? geralmente significando que a pessoa é firme, é corajosa, muitas vezes até demonstrando uma certa admiração. E quando nós ouvimos essa colocação, nós geralmente pensamos em alguém com determinação, que vai atrás daquilo que quer. Né? E a atitude é o que determina a maneira como você lida com as pessoas, né, com os problemas, como você interage com a vida, reflete a sua atitude e afeta a maneira como você se relaciona com o mundo. Né? A situação que você se encontra nesse exato momento da sua vida é consequência única, exclusivamente da sua atitude ou da falta dela, né? quem sabe. Então, antes de reclamar da vida, dos problemas que vêm com ela, né, pensa um pouquinho aí como você anda conduzindo... É a sua vida, né? Qual é a sua atitude? Será que na verdade não é só isso que esteja faltando aí para você ter sucesso, né? Um pouquinho de atitude? Patrícia, minha esposa, odeia quando eu falo isso, mas é a realidade, tá? Você percebe quando uma pessoa vai ser bem sucedida ou não, né? Pela atitude dela diante das situações. E repare que a atitude ela não é um comportamento. Tá? A atitude pode ser entendida pela maneira como nós percebemos as coisas e como nós reagimos em relação a alguma coisa de natureza social ou cotidiana. Enquanto né? que o comportamento é apenas a parte visível da nossa atitude. Né? Digamos que o comportamento ele é regido por regras sociais, morais, pelos valores, né? enquanto a atitude é um instinto natural de uma pessoa. Né? Mas, apesar disso, a atitude vai sendo construída ao longo da nossa vida e, principalmente, ela vai sendo definida é, pelas experiências que nós vivemos né? e pelos pensamentos de uma pessoa durante a vida. E é essa atitude que se torna um hábito com o tempo. Né? E são justamente os hábitos de uma pessoa que demonstra o seu caráter, a sua personalidade, as suas intenções e o seu interesse pelas coisas e pela vida. Então, sendo muito sincero e direto, a sua atitude determina o seu sucesso e a sua felicidade. Né? E eu não preciso é, nem perder muito tempo aqui para provar isso. Né? Independentemente das circunstâncias, da sua igualdade e da desigualdade, as pessoas que têm atitude vencem. As que não têm, se lamentam, choram, reclamam, apontam o dedo para tudo e para todos, culpam a tudo e a todos, mas independentemente das suas birras, né? da sua inconformação, elas sempre perdem. Tá? Então, infelizmente... Apesar de nós estarmos em pleno século XXI em um mundo onde todas as possibilidades estão disponíveis, né, grande parte das pessoas ainda se apegam a crenças e atitudes que limitam né, e limitam muito aí as suas realizações é, e isso que alimenta a sua infelicidade né, ao invés de fortalecer a pessoa. E Aliás, é, eu particularmente creio que o grande problema das pessoas hoje tá? o grande problema da humanidade em si é justamente a grande quantidade de facilidades e de oportunidades que não são oferecidas o tempo todo. né? Eu percebo que as pessoas e não sou só eu que percebo isso. Várias das pessoas com as quais eu converso também têm a mesma opinião que eu, tá? É que o ser humano atinge um grau de facilidade que se tornou conformista e acomodado, né? Hoje em dia é muito mais fácil reclamar, cobrar e reivindicar do que se esforçar. né? Ninguém hoje em dia está acostumado mais a ter atitude. E a história nos prova isso. Né? A história é testemunha grandes homens e mulheres que se diferenciaram dos demais pela sua resiliência, motivação, pela persistência, né? independentemente de suas crenças e também é, da sua coragem. Não foi o otimismo dessas pessoas que garantiu o seu sucesso. Né? O desafio era lançado para elas, né? ou eles... E, e eles, ou elas possuíam uma vontade inabalável de vencer, né? apesar de todos os fatores, apesar de todas as dificuldades e supostas desigualdades, eles venceram e venceram porque tinham atitude. Né? Nossos hábitos são formados como resultado do que vivemos, né? e daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos. E é muito mais fácil né, fazer de um hábito, muito mais fácil livrar, é, dos maus hábitos, do que se desfazer de um hábito. Né? E depois os hábitos formam o caráter e moldam a sua personalidade. Né? Os hábitos são consequência da sua personalidade, são reflexo do seu caráter. E é isso que determina como você responde às situações, é isso que determina se alguém terá atitudes, estra... Estra... atitudes extraordinárias e terá sucesso ou viverá no, tra... no ostracismo e no anonimato a vida inteira. né? Pessoas que vivem atrás de felicidade, pessoas que buscam milagres ou que estão atrás de uma fórmula mágica e o sucesso nunca serão bem sucedidas na vida. Né? Isso é certo. E o que mais eu mais escuto é, das pessoas é que elas não têm dinheiro. Né? Isso é geral. Não são só as que me procuram para fazer seus estudos numerológicos. Tá? Eu escuto isso das pessoas que vêm até mim querendo reformar suas casas, reformar o seu comércio. É, eu escuto isso das pessoas que vêm até mim querendo reformar as suas casas. É, eu e a Patrícia temos uma outra empresa que comercializa máquinas de costura. Né? E o que eu mais escuto das pessoas é eu quero fazer o um meu estudo numerológico, mas não tenho dinheiro. Eu quero reformar minha loja, mas a situação está ruim, eu não tenho dinheiro. Eu preciso de uma máquina de costura melhor para minha facção, mas eu não tenho dinheiro. Aliás, é, um dos melhores exemplos de atitude atitude, tá? É esse meu negócio de máquinas. Um negócio que eu comecei, aliás, com 100 reais, tá? No auge da pandemia, não era uma coisa que eu imaginava começar, na verdade, né? Quando todo mundo reclamava, eu vi uma oportunidade. Isso é atitude, né? Vou até contar aqui rapidamente, é... porque cabe aqui como exemplo real e prático, tá? Nesse nosso vídeo, e quem sabe estimule aí, inspire ou ajude alguém aí, sei lá, a sair da dificuldade, né? Mas, como um exemplo, Patrícia, minha esposa, ama costurar tá? e tem um ateliê com várias máquinas. E ela precisava de uma máquina, dessas mais antiguinhas de ferro, né? da época aí da minha avó, é, porque ela queria criar umas bolsas aí, e ela não queria usar as máquinas boas dela é, para costurar curvinho. Precisava de uma máquina mais simples para isso. Mas a questão é que não se achava máquinas boas. Né? E o que se achava eram máquinas muito velhas, caras e ruins. Então, distorcendo um pouquinho o ditado popular, né, já que Maomé não acha montanha, eu decidi fazer as montanhas se apresentarem a Maomé, né, como eu não encontrava a máquina que ela precisava, eu coloquei um anúncio é, em uma rede social que eu estava comprando uma máquina assim e assado. E aí foi uma enxurrada de gente me oferecendo tudo que era tipo de máquina, né, nós achamos a máquina que ela queria, e só que com isso eu descobri que muitas pessoas estavam comprando máquinas de costura, né? E tinham dificuldade em encontrar é, máquinas boas, não só para fazer máscaras, né? Que na época foi uma moda, foi aquele boom, né? E que não só mulheres, mas também homens estavam perdendo seus empregos e estavam comprando máquinas para se virar aí, como todos nós estamos se virando de algum jeito até agora, né? E aí eu vi uma máquina que me ofereceram, feinha, velhinha, né? Mas que tinha potencial, pelo menos na minha visão. E eu gostei, tá? Eu gosto de coisas antigas, eu gosto de restaurar e colecionar algumas coisas. Aí eu paguei 100 reais nessa maquininha, eu limpei ela toda, desmontei, ajeitei, regulei, coloquei um motorzinho nela, coloquei uma basinha de madeira nela, e a Patrícia, que sabe costurar, pegou a maquininha, testou e funcionou perfeitamente, né? Ela parecia nova até, ela funcionou muito bem. Mas era uma dessas maquininhas que o pessoal chama de pretinha, aquelas maquininhas antiguinhas, né? E como as pessoas é, viam que eu anunciei que comprava máquinas deduziram né, que, eu, se eu comprava máquinas, eu também deveria vender né, máquinas. E começaram a me chamar para saber se eu tinha máquina para vender. E uma dessas pessoas me procurou querendo uma máquina dessas, é, dessas antiguinhas, essas chamadas pretinhas, e eu vendi essa maquininha. Né. E eu gostei da brincadeira, né? com esse dinheiro eu comprei mais quatro maquininhas, eu vendi as quatro, fui comprando mais, e daí de uma maquininha doméstica, que era considerada uma sucatinha, né? dessa maquininha sem colocar nenhum centavo é, a mais, só reinvestindo o dinheiro da venda das maquininhas, né? e mexendo, botando um pouquinho de trabalho para arrumar elas. Né? Eu tenho em estoque hoje um monte de máquinas de costura, né? mas máquinas industriais, né? máquinas já mais caras, e eu só não tenho mais porque eu não compro qualquer máquina, né? E não se acha máquinas dessas boas, que vale a pena comprar, que fiquem perfeitas para serem vendidas todos os dias, né? E eu só eu tenho esse detalhe, eu sou perfeccionista, eu só vendo coisas boas para os outros, né? Eu só vendo coisas que eu compraria para mim, né? Mas quantas máquinas eu tiver, quantas eu vendo, né? Fora as mais específicas aí, que muita gente agora me procura, né? E quando eu acho, eu já compro, reviso, regulo e já tenho um comprador certo, para vender essas máquinas. Então, em seis meses eu transformei um hobby, aí, uma brincadeira, vamos dizer assim, uma necessidade da Patrícia de comprar uma máquina, e uns trocados em um negócio lucrativo sem fazer muito esforço. Né? E enquanto isso for viável, eu continuo comprando, reformando e vendendo as maquininhas. Né? Quando não for mais, eu paro. Isso é atitude. Né? Fora meu ganha-pão, é, que sempre foi minha construtora, minha carreira como engenheiro, eu sempre tive negócios, né, que eu chamo de negócios de guerrilha. É, e eu chamo de negócios de guerrilha porque são negócios que você desenvolve para aproveitar uma tendência, uma oportunidade de época. Né, você desenvolve enquanto ele é lucrativo, começou a não dar mais lucro, não valer mais a pena, né, antes que a moda acabe, que você perca dinheiro, né, que é o que aconteceu com as pistas de patinação no gelo nos anos 80, né, é, com as pistas de kart nos anos 90 com os campos de paintball, aí, agora nos anos 2000, é, e muitas outras coisas, né? Antes que comece a dar prejuízo, que acabe a moda, você para. E vai para outra coisa. Né? Eu já tive, nesses meus 54 anos de vida, lojas de carro, eu já tive confecção, lava rápido, renovadora de carro. Hoje eu tenho uma editora especializada em marketing digital. Né? Esse negócio das maquininhas, a minha construtora, que isso é claro, né? minha carreira é essa. E uma esposa maravilhosa que me acompanha, me ajuda a realizar tudo isso também. Né? É, eu sempre digo, que eu não vou deixar nenhum dinheiro, nem bens, nenhum para os meus filhos, tá? Mas se eles quiserem e tiverem esforço, eu deixo coisa muito melhor e muito mais promissora para eles, né? O dia que eles quiserem, eu me ensino a eles que o que meu pai me ensinou, e o que meu pai me deixou, apesar de meu pai ser vivo, já me deixou esse legado, né? Foram os inclusive, na semana passada. É, me ensino até atitude e competência, né? A trabalhar para ter tudo aquilo que eu quisesse ter na vida, né? Dinheiro acaba, competência e força de vontade não. É, e o que determina quem tem sucesso ou não é a atitude, né? ou a falta dela. Tá? Então existem pessoas, é, a maioria das pessoas aliás, que se focam no dinheiro. Né? A preocupação da maioria de nós é ter dinheiro. E repare que sempre que alguém quer ter alguma coisa, ela reclama de não conseguir por, é, com, não conseguir obter né, por não ter dinheiro. né? E ela gasta energia, gasta tempo tentando ter dinheiro para aí sim obter aquilo que ela quer, o que ela precisa, né? enquanto na realidade ela deveria estar mais focada em encontrar uma solução. Né? É, quem não tem atitude nunca passa perto, desculpa, quem tem atitude nunca passa perto ou necessidade. Né? Quem não tem, passa. Aliás, a sua atitude é uma das poucas coisas na vida sobre as quais você tem controle total. Né? E a meu ver, é, a maior descoberta da minha geração é, foi... Não diria descobrir, né? não diria descoberta, mas perceber, acho que seria o mais correto dizer, né é perceber que um ser humano pode alterar a sua vida alterando a sua atitude, né alterando a sua postura diante da vida. Se você deseja ter uma vida melhor, se você deseja aumentar as suas realizações para ter uma vida mais confortável e ser mais feliz, você tem que assumir o controle da sua vida, você tem que aceitar que a vida é estrategicamente calculada começar a ter atitude, né? em vez de ter, de ter tanta fé e acreditar tanta coisa. Né? Acredita em si mesmo, tenha fé em si mesmo e tenha atitude. Né? E veja bem, eu não estou aqui falando dessa baboseira mística, esotérica, desenvolver uma atitude positiva, de manter uma atitude positiva. Né? Isso não é uma técnica. atitude não é uma técnica motivacional de solução rápida. Né? Tipo, todos os seus problemas acabaram, como a gente vê por aí. atitude é uma disciplina que deve ser praticada e aprendida até se tornar um hábito, tá? Então a atitude é a maneira como você encara a vida, né? E a maneira que você escolhe para ver e responder as situações, né? É para você, a maneira como você vê as pessoas e a maneira como você vê a si mesmo principalmente, né? A sua atitude não é alguma coisa que acontece com você, é o contrário, né? É você quem faz acontecer. Você cria e desenvolve a sua atitude os seus pensamentos, né? e conforme a maneira pela qual você enxerga é, a sua própria realidade. Né? Você é o grande e único arquiteto da sua vida e é você quem decide como você é, vai perceber a sua vida. Né? E você, como você percebe o processo que acontece com ela, é o que determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Né? Você toma as decisões e assume o resultado. Se você quer se sentir melhor, tem que pensar melhor. Né? Se você quer viver é melhor, tem que ter disciplina, tem que ter atitude. E uma característica que você nota em todas as pessoas de sucesso, sem exceção, tá? é justamente a capacidade de manter, não uma atitude... É... positiva e proativa, né? Isso é conversa de coaching motivacional, mas é a capacidade de ter atitude, manter a atitude independentemente do que aconteça. Né? As pessoas bem-sucedidas elas pensam de maneira diferente das pessoas medianas, das pessoas comuns, né? Não que elas sejam melhores, elas só aprenderam a fazer isso melhor que as outras, né? Pessoas bem-sucedidas produzem grandes resultados na realidade. Porque o seu desejo de realização é guiado por uma mentalidade de realização. Né? A sua mente não está desordenada, desorientada, distraída, atrás de facilidades, de milagres, de atalho, de besteiras. né? As é que tui, treinam as suas mentes e aprender a concentrar toda a sua energia mental, aí, vamos dizer assim, para encontrar solução. Né? Nenhum rico se preocupa com dinheiro. E isso não é porque eles têm dinheiro. Nenhuma pessoa bem sucedida se preocupa com o dinheiro, ele se preocupa em ter resultado e se algum momento o dinheiro for a solução para o problema, aí sim, né? nessa situação eles vão se preocupar com o dinheiro. Do contrário, não, eles se preocupam em achar a solução para o que eles precisam. Né? Tudo o que importa é encontrar uma solução viável, tudo que importa é ter atitude, né? então é atitude ela é moldada por nossos valores, principalmente éticos, né? conforme as influências do meio, conforme os nossos valores familiares que vão ser adquiridos, mas principalmente pelas nossas expectativas e perspectivas de vida. Né? Apesar de todas as facilidades do século 21, o mundo se torna um lugar cada vez mais difícil, né? apesar das melhores comodidades, da maior facilidade que nós temos né? e mais acesso à tecnologia, é, o mundo se torna cada vez mais difícil devido à atitude das pessoas, né? Falando português correto. E são nossas más escolhas e a falta de atitude que perturba a nossa paz, que perturba a nossa felicidade, né? E se a pessoa não for humilde o suficiente, entender que precisa se dedicar o bastante para se corrigir, dificilmente ela vai conseguir obter alguma realização. né? Existem. É, muitas pessoas nesse mundo que possuem um talento extraordinário, né? mas infelizmente acabam ficando para trás daquelas que, apesar de aparentemente possuem menos potencial, né? apenas têm atitude além da capacidade de trabalhar duro para atingir aquilo que elas querem, né? para atingir é, os seus objetivos. Né? Só trabalhar inteligência, vontade e trabalho duro não basta. Né? Uma pessoa com atitude orientada por disciplina e é capaz de olhar para uma situação que outras pessoas entenderam como caóticas, críticas e às vezes desesperadora, né? E verem isso como uma ideia, como uma oportunidade. Eu, particularmente, vejo tudo, tá? ou vejo, Eu vejo vejo tudo uma oportunidade, eu vejo tudo uma oportunidade. né? Na maioria das vezes eu não tenho certeza se vai funcionar ou não, né? Mas eu me proponho a explorar um pouco mais aí, e a descobrir, né? Eu tento. E uma pessoa pode se tornar feliz ou infeliz, independentemente do que ela do que realmente está acontecendo com ela, né? apenas mudando o conteúdo aí dos seus pensamentos. Uma coisa é certa, tá? É, as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas mais felizes, são aquelas pessoas que aprenderam a assumir o controle do que acontece na mente delas, tá? Se a sua vida não está como você gostaria, talvez esteja faltando um pouco de atitude. Tá? Então comece agora, né? Vai lá na descrição desse vídeo, solicita gratuitamente uma cópia do meu livro, do meu e-book, né? Não, não é livro impresso, esse ele é gratuito, tá? Solicita uma cópia do meu livro do poder, ele é de graça, é só pedir, tá? Por hoje vamos ficando por aqui. Se você gostou do assunto desse nosso vídeo de hoje, compartilhe, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, assim você vai estar sempre é, a par das nossas novidades. Por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua companhia principalmente. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!